Nessa aula, a gente vai ver como é que a gente escreve a lei de Coulomb vetorialmente. Vamos lembrar, qualquer força é uma grandeza vetorial e, portanto, tem que ser tratada como tal. Nós, até agora, a gente tem calculado o módulo da, da, da força elétrica, mas ela é um vetor e a gente precisa saber escrevê-la como vetor para poder calcular as forças resultantes sobre uma, uma determinada carga elétrica, Ok. Quando a gente for calcular a força resultante, a gente vai fazer a soma vetorial de todas as forças exercidas por todas as outras partículas sobre a nossa partícula de interesse. Okay? E se a gente tiver mais de duas cargas presentes, cada uma dessas cargas vai sentir a força devido à presença de todas as outras. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente tem 3, 4, 5 cargas, nós vamos pegar para cada carga Vamos calcular a força exercida sobre todas as outras quatro cargas, por exemplo. Então, digamos que, né, tomando o exemplo de cinco cargas. Tem uma carga aqui, tem as outras quatro. Nós vamos calcular a força que essa carga daqui sente devido à presença das outras quatro, força de cada uma delas, e vamos somar vetorialmente essas forças. Lembra, né? Se você não está lembrado como é que faz soma vetorial, volta lá num, num livro de Física 1, ou de Geometria Analítica, e vê como é que faz certo? Mas eu vou dar um exemplo aqui com três cargas, Um elétron na presença de dois prótons aqui. Então está aqui o meu elétron, que é a minha carga 1, um, que é negativa, e vou colocar na presença de dois, outros elétron, de dois outros prótons aqui que tem carga positiva. Primeira coisa que eu sempre tenho que fazer, sempre, é definir um sistema um sistema de coordenadas, ok? Então tem que definir o meu sistema de coordenadas aqui. o meu sistema de coordenadas? Agora eu posso começar a brincar. Okay? Vamos, vamos calcular a força. Vamos calcular aqui a força da, que, a, que a partícula vai sentir. Supondo que cada próton está a uma distância d desse, do, do meu elétron aqui. Okay? O elétron, que é a partícula 1, vai sofrer uma força devido à presença do, do, do próton partícula 2 aqui. Que é K módulo da carga do elétron, que é menos E, módulo da carga do próton, que é mais E, sobre o módulo ao quadrado do vetor que separa, do vetor de deslocamento, né, que seria entre, é, saindo do, do, da partícula 1 até a partícula 2. Esse vetor, então, em cima eu já posso, já posso simplificar para E ao quadrado. Esse vetor R21 é R2 menos R1, então, R2. Está aqui. Por uma questão de conveniência, eu coloquei o meu elétron na origem do sistema de coordenadas. Por quê? Porque, né, é, porque aí o que, que, o que, que acontece? O, o R1 é zero, se ele está na origem. E aí isso aqui se, se, se simplifica para R2. O módulo de R2, ou R21, tanto faz, no caso aqui, né, é D. Tá? Então, então, eu tenho a força, a força que a partícula 1 sofre devido à ação da partícula 2 dada por esse módulo aí, ok? O elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva. Então, o elétron vai ser atraído para o próton, vai, ser, vai haver uma interação atrativa entre eles. Então, se eu quiser que o elétron se mova em direção ao, ao próton, ele estando em repouso, eu vou ter que aplicar uma força nessa direção Vamos olhar agora a força devido à partícula 3, ao segundo próton. Então, tem aqui, né F31 é menos E, que é a carga do elétron, E, que é a carga do próton, tudo isso em módulo, né vezes, é, dividido pelo R3, módulo ao quadrado de R31. De novo, em cima eu posso simplificar, módulo de menos E vezes módulo de E para E ao quadrado, R31 é R3 menos R1, que... Como R1 está na origem, é o próprio R3, e é esse vetor em cinza aqui. E agora, né, eu sei que, de novo, eu tenho uma interação atrativa, então, se não existisse o próton 2, eu quisesse que esse elétron só se movesse na direção do, do, do próton 3, a força que eu teria que aplicar teria que ser nessa direção, nesse sentido aqui. E agora, para os outros, para saber a força que esse próton e esse próton sofrem. Devido, ao, devido à, à interação com o elétron, porque eles também sofrem uma força, eu uso a terceira lei de Newton. O que a terceira lei de Newton me diz? Ela me diz que se eu pegar o vetor F2,1, meu vetor F2,1, ele, ele tem esse módulo aqui, aponta ao longo do eixo X, portanto, aponta na direção do vetor unitário I, e o meu F12 vai ser menos F2,1. Só isso daqui. Mesma coisa para. F31 um e F13. Né? Então F12 está para cá. Nota que F12 aponta na direção, é um número negativo, vezes o vetor i, vai me dar um vetor apontando no sentido decrescente do eixo x. Mesma coisa para F31. Um. F31 um, eu sei que ele aponta, eu sei que ele aponta no sentido oposto ao de crescimento do eixo x, ou seja, né? aqui eu tenho um vetor unitário j apontando para cima. Como tem esse, esse sinal aqui negativo, e esse número aqui é todo positivo, porque esses três números aqui são positivos, esse cara daqui vai, vai ser esse vetor F31 que aponta para cá. Okay? E agora, esse elétron vai atrair o próton 3. Se ele atrai o próton 3, ele está puxando o próton 3 pra direção, pra, pra, na direção dele. correto? Então, F13 é menos F31, pela, pela terceira lei, e o vetor F31. F1,3, perdão, está aqui. Okay? Nota que, nota que esses, esse próton também vai sofrer uma força por causa da presença desse próton. E pela terceira lei, se esse cara aqui exerce uma força sobre esse, esse vai exercer uma força sobre esse também, por contrário. Okay? Fica para casa para vocês fazerem esse cálculo aqui. Tá? E agora a gente pode calcular a força resultante sobre o elétron. Eu tenho F21, tenho F31, ok? e agora, o que, que é a força resultante? É a soma vetorial, então a força resultante sobre o elétron, que é a partícula 1, é a soma vetorial de F21 e F31. No caso aqui, essa soma é mole-mole. Tá? Esse cara daqui tem componente Y, F21 tem componente Y igual a zero, F31 tem componente X uh, igual a zero, Okay? E eu somo esses caras aqui, e esse aqui é o meu vetor. Então, okay? Esse aqui é o meu vetor, força resultante sobre o elétron. Aqui, okay? E uma coisa que, que muitas vezes vai aparecer, né, são problemas que têm um, uma certa simetria. Tá? Então, por exemplo, nota que aqui nesse problema eu tenho um elétron cercado de quatro prótons. E esses prótons aqui estão dispostos simetricamente em torno, desse cara daqui. Eu posso, por exemplo, né, posso, por exemplo, traçar um plano por aqui, espelhar, rodar esse, rodar essa figura de, de 180 graus, rodando para fora da tela, e eu vou cair na mesma situação em que eu tenho dois prótons aqui à mesma distância. E okay? mesma coisa se eu pegar um, um plano aqui e girar de 180 graus, né, com esse cara daqui, por exemplo, saindo da tela fazendo isso daqui, ok? caiu na mesma situação. Agora qual que é a força sobre esse cara daqui? Eu não preciso nem calcular. Se esses, se esses prótons aqui tiverem a mesma distância, e essa é né, a mesma distância D da carga 1, ora, eles estão à mesma distância D do meu elétron, ok? E, portanto, as forças vão ter o mesmo módulo. Só que, vetorialmente, a interação entre 1 e 2 vai ser atrativa, a interação entre 1 e 3 vai ser atrativa, a interação entre 1 e 4 vai ser atrativa, e a interação entre 1 e 5 vai ser atrativo. Ora, esse vetor, soma vetorial desse vetor com esse é zero, soma vetorial desse vetor com esse é zero. Então, a soma de todos os vetores dá zero, e se esses prótons estiverem fixos no espaço, e eu colocar o meu elétron aqui, ele vai ficar paradinho. Força resultante sobre ele igual a zero. Ok? Então, vale a pena a gente, antes de partir para a pancadaria, de fazer conta, conta, conta, conta, conta, conta né? sacar qual é a, se o nosso problema tem alguma simetria. Identificar essas simetrias vai ser importante quando a gente olhar a lei de Gauss.